A elaboração do ERC Brasil foi baseada em documentos similares Já publicados no início dos anos 2000 Por diferentes instituições europeias e americanas Na ocasião, o documento base da autorização foi o um modelo de requisito Para gestão de arquivos eletrônicos, o Morec Publicado em 2001 pelo DML Fórum de Comissão Europeia A decisão... É, a decisão de se elaborar um modelo e requisito próprio, diferenciado ao Morec, foi por razões de necessidades que introduzem os procedimentos e conceitos que fossem compreensíveis e adequados à legislação brasileira. Bem como a nossa tradição administrativa arquivística, que se diferencia em muitos aspectos nos contextos europeu e norte-americano, além disso, considerou-se necessário apresentar conceitos e metodologia de diretrizes é fundamental que o planejamento de ações de gestão de documentos a fim de auxiliar os profissionais de programas e modelos específicos de outras transferências importantes que subsidiaram a primeira versão que foram de forma ad hoc a 5015 do TS Design de Standard Electronic Record Magnetic Software Application do e Departamento de Defesa 2002 os requerimentos eletrônicos Record Magnetic System factual requerimento que Public Record Office 2022, com os resultados publicados em intervalos projeto Project 2, a norma ISO 15.449/2002, Standards Australia International 2002. O ERCO Brasil considerou a existência de importantes acervos de documentos digitais que vem sendo tratado por especialistas em diversas áreas, entre as quais a Arquivologia e a Tecnologia da Informação o Documento partiu para a definição de conceitos de documentos arquivísticos, o documento arquivístico digital, tendo como base os fundamentos da diplomática e de arquivologia, enfatizando os conceitos e práticas de gestão de documentos para fornecer os conjuntos de requisitos que sejam amplo e de entidade, o que é a Brasil É. Agora no dedinho é suficiente. É agora no dedinho. Ai que gostoso! Pronto. A Brasil é uma especialização de requisitos a seres comprimidos pela organização produtora e recebedora de documentos, pelo sistema de gestão arquivos e pelos próprios documentos, a fim de garantir a confiabilidade e a autenticidade assim como seu acesso em tempos que for necessário. Além disso, a Arquivo Brasil pode ser utilizado, usado para orientar a identificação de documentos e arquivos digitais. A Arquivo Brasil estabelece requisitos mínimos para um sistema de informação de gestão de arquivos e documentos e independentemente da plataforma tecnológica em que se desenvolve ou é implantado. Os requisitos é, se dirigem-se a todos que fazem uso dos sistemas informatizados com a parte do seu trabalho rotineiro de produzir, receber, armazenar e acessar documentos arquivísticos. Um CIGAD pode incluir um sistema de protocolo informatizado entre outras funções de gestões arquivísticas de documentos. O EARC Brasil especifica todas as atividades e operações de técnicas, gestões arquivísticas de documentos e todas as atividades que poderão ser desempenhadas pelo CIGAD, o qual, tendo sido desenvolvido em conformidade com os requisitos dos quais apresentados, conferirá a credibilidade, à produção e a manutenção dos documentos arquivísticos objetivos orientar a implantação de uma gestão arquivística de documentos arquivísticos digitais e não digitais, fornecer especificações técnicas e funcionais além de metadados para orientar a aquisição ou especialização de desenvolvimento de sistemas informatizados em gestão arquivística de documentos, Âmbito de utilização. O ERC Brasil deve ser utilizado para desenvolver um sistema uniformizado para avaliar um já existente, cuja atividade principal seja a gestão arquivística do documento. O ERC Brasil é aplicável nos sistemas que produzem e mantêm somente documentos digitais e é o sistemas que compreendem os documentos digitais e não digitais e híbridos. Com relação aos documentos não digitais, o sistema... O sistema... O sistema apenas apoia o registro de metadados desses documentos. O ERC Brasil deve ser utilizado para desenvolver um sistema informatizado ou para avaliar o já existente, cuja atividade principal seja a gestão de arquivos de documentos. O ERC Brasil não é aplicado para os sistemas que produzem e mantêm somente documentos digitais e é os sistemas que compreendem, que compreendem documentos digitais e não digitais e híbridos. Com relação com os documentos não digitais dos sistemas, após o registro de metadados desses documentos. No caso dos documentos digitais, o sistema inclui os próprios documentos ou a referência de documentos digitais externos do CIGAD, além de metadados, desde que a sua organização estabeleça um programa de gestão arquivística de documentos e que o arquivo ERC Brasil é aplicável em setores públicos e privados de qualquer esfera do âmbito de atuação, servindo para todos os tipos de documentos arquivísticos. Destina-se igualmente aos documentos... Relativos às atividades, relativo às atividades fins de um órgão ou entidade que não se restringe a um ramo de atividade específica, pode ser adotado como padrão de norma pela administração pública, federal, estadual, municipal, dos poderes executivos, legislativos e judiciário, a fim de uniformizar o desenvolvimento e aquisição de sistemas que visem produzir e manter documentos arquivísticos em formato digital, o EARC Brasil é especialmente dirigido a profissionais de gestões arquivísticas de documentos para orientar a execução desses serviços a partir de uma abordagem arquivística. O profissional de tecnologia de informação para orientar o desenvolvimento do de CIGAD em conformidade com os requisitos exigidos auditores, como base de auditoria e inspeção de CIGAD instalado. Potências utilizadas pelo CIGAD como um apoio à elaboração do edital para a apresentação de propostas de fornecedores do software, potenciais compradores para os serviços externos de gestão de documentos, como material auxiliar para a especificação de serviços a serem é, comprados, instituições acadêmicas e organizações de formatos profissionais, como documentos de referência de recursos, ensinos para formação de gestão arquivística de documentos, e todo o conteúdo desde o seu documento está em consonância da política do Conselho Nacional de Arquivos, que verifica-se a proteção especial dos documentos em arquivos, particularmente a preservação do patrimônio arquivístico digital. As orientações políticas e especificações contidas nesses documentos estão alinhadas com a necessidade para garantir os documentos arquivísticos digitais que sejam produzidos e mantidos de forma confiável, autêntica e permanente acessível. O conteúdo deste documento, é um domínio público e não, ah, e não havendo a sua reprodução e nem a utilização das informações nele contida. A reprodução pode ser feita em qualquer suporte sem necessidade de autorização, específica desde que sejam mencionados os créditos do Conselho Nacional de Arquivo o uso do material de toda ou parte com fins depre, depreciativos Seja no objeto de tratamento jurídico por parte do Conselho Nacional de Arquivos, vinculado ao Arquivo Nacional. É um órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Detentor dos direitos autorais, é proibida a utilização de todos ou parte do conteúdo desde os seus documentos a fins de comerciais. Limite e especificações de EARCO Brasil compreendem uma extensa variedade de requisitos em diferentes esferas de atuação, ramos de atividades e tipos de documentos. No entanto, o ERC Brasil Sozinho não abrange todos os requisitos necessários para qualquer órgão ou entidade que possa criar, manter e dar acesso aos documentos digitais. As organizações possuem exigências legais e regula regulamentadas distintas que devem ser levadas em conta ao se adotar nesse modelo. Cada organização deve considerar suas atividades os documentos que produz, bem como o contexto de produção e manutenção de documentos, dependendo da sua situação, acrescenta requisitos específicos ou assegura requisitos listados e a que é facultativo, desejáveis, que possam ser classificados como obrigatórios. Além disso, o sucesso da implementação depende de uma série de decisões que vão exigindo da, da adoção política e arquivística abrangente, que não se limita, pura e simplesmente, de selecionar um software ou adaptar já é um assistente. o arco brasil ainda discorda sobre vários aspectos da gestão arquivística dos documentos e deixa o critério para a organização o grupo de organizações a decisão como adotá-lo isto é de forma modular ou completa alguns capítulos ou sessões requisitos não são integralmente obrigatórios para apoiar para apoiar a realização da gestão de e documentos, ficando a adoção do critério da organização de acordo com o seu contexto. Cabe ressaltar que o presente documento foi elaborado para profissionais das áreas de administração, que no arquivo de tecnologia da informação requerendo a intenção entre eles para a implementação seja bem sucedida. Por isso, observa-se a gestão, arquivística de documentos imaginéticos, Áudiovisual sonoros, dentre outros, demandam os metadados específicos da gestão de descrição e não estão contemplados por essa norma. Apenas ilustra: cita-se as seguintes fotografias, cronomia, dimensão expressiva, registros sonoros, duração, entrevistador, depoente, filmes, cronomia, direção, dura, duração, mapas, escala métrica. Quando se CIGADE contempla esses documentos, deverão ser implementados no metadados específicos para garantir a incorporação do programa da gestão documental da instituição, normas e orientação de referência normas sobre a especificação de requisitos funcionais de segurança o ISO-ITEC, a BNT, para a preservação referencial resolução do Conselho Nacional de Arquivos, resolução da CONAC de número 1, 18 de outubro de 1995 dispõe sobre a necessidade de adoção e planos Código de Classificação, Documentos e Arquivos Correntes. Considera a natureza dos assuntos resultantes das atividades e funções. Resoluções da CONAC número 5, dia 30 de novembro dispõe sobre a publicações editais para eliminação de documentos do Diário dos Oficiais da União, Distrito Federal, Estados, Municípios e Reduções. Eh, estabelece diretrizes para referência e recolhimento de documentos e arquivos digitais. Resolução, normas e métodos requisitos sistemas informatizados de gestão dos arquivos de documentos. interpares projeto disponível para o CIGAT, a parte que contém, a partir de um novos capítulos, a gestão dos arquivos de documentos, dos procedimentos de controle do CIGARTE e dos instrumentos utilizados para a gestão de documentos. Parte 2, organização de requisitos funcionais. Requisitos funcionais, metadados, glosários e referências. É, requerimentos funcionais, que são aqueles que especificam uma função do sistema que deve ser capaz de realizar sobre um ponto de vista do usuário. O ERC Brasil, requisitos funcionais que compreendem oito capítulos divididos em seções que tratam em organizações de documentos, incluindo o plano de classificação, captura, avaliação, incluindo a destinação, a recuperação de informação, elaboração de documentos de tramitação, segurança e preservação. Requisitos não funcionais são aqueles que estão diretamente relacionados à funcionalidade do sistema, mas que não são relevantes para uma implementação dessa forma. Ressalta-se que, quando a implementação se garde, é necessária, verifica-se e observa o cumprimento desses requisitos, considerando o contexto público, administrativo e tecnológico de cada instituição, de maneira de cumprir os requisitos dessas especificações, no ERC Brasil, os requisitos são funcionais, compreendem esses capítulo e tratam de armazenamento e funções administrativas conforme a legislação e regulamentações da usabilidade, interoperabilidade, disponibilidade e desempenho de escabilidade. Né? Isso aqui: é, legislação sem usabilidade, interoperabilidade, disponibilidade e escabilidade. Hum. Cada uma dessas compreende o perâmbulo das relações de requisitos que respondem à sessão. Os requisitos são apresentados por quadros de numerados, são enunciados e correspondentes à classificação de níveis de obrigatoriedade. O esquema de metadados apresenta elementos relacionados aos documentos de classe do componente digital em eventos de gestão de ciclo de vida, eventos de gestão de processo, eventos de gerenciamento de classes. Eventos de preservação de agente obrigatoriamente requisitos. Requisitos foram classificados e obrigatórios. Altamente desejados e facultativos, de acordo com o um grau maior ou menor de exigência para o CIGAD que possa desempenhar funções no EARC Brasil. Requisitos foram considerados obrigatórios quando indicado para a frase: O CIGAD tem AD. Altamente desejáveis quando indicam a frase: É altamente desejado o CIGAD. F, facultativos, com indicadores com cilhagem, que podem ter como requisitos imprescindíveis, altamente desejáveis, que devem ter razões e circunstâncias particulares para ignorar determinado item, mas, totalmente, implicações devem ser cuidadosamente examinadas, antes de, se, de escolher uma, uma proposta diferente pode requisito opcional, tanto para requisitos considerados altamente desejáveis, como para requisitos facultativos. E é preciso observar que é uma implementação que não inclua determinada alta desejável, o facultativo esteja preparado para interoperar com a outra implementação que inclui o item. Mesmo tendo funcionalidade reduzida de forma inversa, uma implementação que inclua um item altamente desejado ou facultativo está preparada para interoperar com outra implementação que inclui o item, alguns capítulos ou sessões que são integralmente opcionais e a decisão de adoção daquele conjunto de requisitos como tudo dependerá do contexto de organização da necessidade de identificá-las, de controle de procedimento adotado e esses casos não são apontados respectivamente no preângulo obrigatoriamente metadados. Os metadados representam nesse documento também e foram classificados de acordo com o grau maior ou menor de exigência para opinar as funcionalidades do CIGAD. O elemento de metadado é classificado como obrigatório, obrigatório e se aplicado. F. Facultativo obrigatório. O elemento que for obrigatoriamente estar presente é obrigatório aplicável. O elemento que pode ser aplicado ou não, porém aplicado se na presença é obrigatório. Facultativo. Os elementos facultativos são relacionados à implementação do CIGAD e cabe à instituição decidir ou não pelo seu uso. O grau de facultativo torna-se obrigatório e determina a instituição... Dependendo das suas necessidades específicas. Cadê aqui, meu filho? O que é Arco Brasil? É uma especi especificação de requisitos a serem cumpridos pela organização produtora, recebendo o documento por um sistema de gestão arquivística e pelos próprios documentos, a fim de garantir a confiabilidade e a autenticidade, assim como o seu acesso é, pelo pelo tempo que for necessário. Além disso, a Brasil pode ser utilizado para orientar a identificação de documentos arquivísticos digitais. CIGAD, os requisitos que dirigem-se a todos os que fazem um sistema informatizado como parte do trabalho de rodineira para produzir, receber e armazenar. Acessar documentos arquivísticos no CIGAD pode-se incluir um sistema de protocolo informatizado, entre outras funções de gestão arquivística de documento, e a ArqueBrasil especifica todas as atividades, operações e técnicas da gestão arquivística de documentos e todas essas atividades poderão ser desempenhadas pelo CIGAD, o qual tendo sido desenvolvido em conformidade com os requisitos aqui apresentados. Conferirá a credibilidade, à produção e à manutenção dos documentos arquivísticos, objetivos, orientar a implementação de gestão arquivísticas arquivos e documentos arquivísticos, digitais e não digitais, fornecer especificamente as técnicas funcionais, além de metadados, para orientar a aquisição ou especificação do de desenvolvimento de sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos. O conteúdo deste documento é um domínio público, não havendo restrições de sua produção nem utilização das informações nele contidas. A reprodução pode ser feita por qualquer suporte, sem necessidade de autorização específica, desde que sejam mencionados os créditos do Conselho Nacional de Arquivo e o uso material tendo seu por parte a fim de depreci depreciativos terá objeto de tratamento jurídico por parte do Conselho Nacional de Arquivos vinculado ao Arquivo Nacional é o órgão do Ministério da Justiça da Segurança Pública detentor todos os direitos autorais e é proibida a utilização de toda parte do conteúdo deste conteúdo para fins comerciais é a preservação do agente obrigatoriamente de requerimentos que, que foram classificados obrigatoriamente altamente desejáveis facultativos de acordo com o grau maior ou menor da exigência para o CIGAD de possa desempenhar suas funções no EARC Brasil, os requisitos foram considerados óbvio obrigatório para indicadores da frase CIGAD que tem como AD altamente desejáveis, quando indicado pela frase altamente desejável o CIGAD de é facultativos, quando indicado pela frase CIGAD ter o OR que é um requisito imprescindível altamente desejável podem existir razões válidas de circunstâncias particulares para ignorar um determinado item, mas para a totalidade de implicações que devem ser cuidadosamente examinadas antes de escolher uma proposta diferente. O pode é o requisito opcional tanto para requisitos considerados altamente desejáveis como para requisitos facultativos e é preciso observar uma implementação que não inclua um determinado item altamente desejável o facultativo que deve estar preparado para interoperar com a outra implementação que inclui o item, mesmo quando a funcionalidade é reduzida. De forma inversa, uma implementação que inclui o item altamente desejável, o facultativo deve estar preparada para interoperar com outra implementação que não inclui o item. Alguns capítulos ou sessão são integralmente opcionais e a decisão pela adoção Daquele conjunto de requisitos como todo, dependerá do contexto, das organizações, das necessidades identificadas e de controle de procedimento adotado. Agora salvar, né?